Olá, tudo bem? Esse vídeo aqui é para mostrar para você que acabou de adquirir um curso no portal da Arquiteta, aqui na loja, como que você vai estudar o seu curso online, se for a versão online que você adquiriu. Então, pessoal, é bem fácil porque a loja é o um portal também de cursos, tá? Então, vamos fazer o seguinte: vamos supor que você adquiriu o Formação Premium, por exemplo, tá? É, primeira coisa, certifique-se que você está logado, tá? Então eu vou usar aqui o meu login, é o mesmo login que você fez para você adquirir o curso, tá bom? O seu curso. Agora eu vou no curso que eu adquiri, por exemplo, formação premium, eu venho aqui e escrevo. Se foi Revit, se for CAD, você escreve o curso que você adquiriu. Então no meu exemplo aqui, formação premium. Pronto. Aqui, olha só, em emenda ou em aulas, você vai clicar e pronto. Todas as aulas estão aqui, tá? Todas elas estão aqui, ó. Cada conteúdo do curso, tá? É, ele se encontra também nos módulos da, do, do seu curso. Você pode baixar e aí você vai estudando aqui. Então, ele vai estar tá todo aberto. Vou pegar qualquer um aqui, um exemplo descer aqui vou pegar sei lá hum, de lá na casa basta clicar na aula e pronto você pode estudar tá você pode dar o play aqui você você vai poder deixar aqui em tela cheia você pode voltar aqui aqui se você quiser esconder você pode clicar aqui aqui volta e aqui são as aulas, as, a aula anterior e a próxima aula. Tá? E aqui encontra-se no lado todo, todo o conteúdo do curso. Tá bom? É simples assim. Bons estudos e sucesso. Valeu!